Você voltando pro sul Pra brá, pra brá, brá, brá, parceiro tá gaguejando. Primeiro sai do meu bolso. Daqui não tô te escutando. É! Cate na foda. Aprende a bata a cabeça e me respeitar agora. Vamos, a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 outros, e a sua vitória não é mérito pra mim, porque isso é muito pouco, esse problema aqui na minha frente, sem maldade meu parça é escroto, esse problema aqui eu preciso nem da matemática, mas eu resolvo, Uou! tá suave, só que tá ligado tudo aqui na locomove, você resolve, na rima não desenvolve, te mata os seus a resolve, tá entendendo como é que funciona?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 Se cê vem achando que é bom com essas suas ideias zoando minha lata Meu parceiro, o pente tá comigo, suas rimas cê não tira ela da tia Então pega o e gato, que se faz a rima louca na gruta de e gato, tá fudido que hoje é sopa Sabe que cê tá fudido, cê falou do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 Vamos de palmas, para a para eu tô caminho no caminho, até porque sua peita tá cheia de quadradinho. Eu vi o logotipo, também ouvi seu rap. percebi que seu tom tá jogando no Minecraft. Não é isso não, meu mano. Adiante, tá cheio de quadradinho. Que a conexão pro funk não é, não. É Esse o melhor a situação. Daqui eu parto pro funk e encosta no meu pião, Encosta no meu pião, que eu tô na situação. Um salve pra Zona Azul, que é um passinho do Magnal. Que é só por SP, e siga que rima longe, não vai dar pra você. O vacilo do Magrão eu mando que é muito maneiro. Mas fala pro WM, aprendeu no Rio de Janeiro, né, irmão? Enquanto eu faço rap na viela, te amasse e vou mandando um o cima do menor da favela. O Rio de Janeiro é um brinho, meu parceiro, cê se esconde. Eu dou beijinho no ombro, que o recalque passa longe. Porque Visita em casa, pra que eu me um, me um salve o quadrado Cê falou que eu sou recalcado, mas eu boto pé Pra todo que derdeou eu vou fazer beijar meu pé porra. Enquanto eu faço no spike, cê é muito fraco, não tem por que ter recalque Salve Tiago Ventura, que eu trago no argumento Tô de ventes, que eu sou diga, o chute é de 300 ah!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 Prado, você quer bater de frente, mas eu te mostro que você não é tá essa achando uma bolacha lançar no pacote porque você ganhou duas Esparte tá pra provar que três é demais, não é não? Quando eu vou na rima, olha a na namorada, mano, eu te mato na improvisada Mostro que não, não está no esparte, te desbancar arranca a tua camiseta de quebrada ah, Tá tranquilo, meu parceiro, que o bagulho é muito louco Vou fazer na rima e agora eu sei, eu ainda me hypei, eu ainda me estourei E já vi comédia na minha cara falando do que eu ganhei Tio, ah! da tijão, tá ligado que eu vou ter que brincar Aproveita que hoje você foi chamado, tem que dar vinte frente com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 Pode vir na minha, mas se você moscar, eu sigo capotando. É sério, você segue capotando porque eu te atropelei, mano, eu que mostro a rima dar o zoom. Você fala que ninguém é importante, mesmo não sendo importante pra ele, me importo com cada um. Tá não é não? Quando faço... eu faz o